Oração da noite para sua proteção e descanso. Amém. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Mais um dia termina e nós nos juntamos em oração. Agradecemos a você que se junta a nós para orar ao Senhor com gratidão e fé. Pedimos encarecidamente que deixe seu like no vídeo e se inscreva aqui no canal. Irmãos e irmãs, é sempre bom voltar para casa após um longo dia de trabalho. O trabalho nos traz dignidade e garante o nosso sustento. Vamos trabalhar com alegria e dedicação, que possamos conviver com nossos colegas com harmonia e fazer do nosso local de trabalho um lugar de paz e felicidade. Oramos para que todos tenham saúde e proteção, que todos aqueles que buscam trabalho consigam encontrar um emprego honesto e justo, e que todos que estão empregados sejam felizes com o emprego que exercem. Antes da nossa oração, e tire uns momentos para meditar em gratidão ao Senhor. Vamos agora orar juntos.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 e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal e compartilhando esse vídeo. Obrigado por orar conosco, que o Senhor te abençoe, e aos seus afetos, agora e para sempre. Amém.